Oxi, mano, cadê o Hakai? Não vai entrar na partida, não, mano? Que demora, caraca, velho. Nossa. Hum, o que, que o Hakai está aprontando dessa vez? É, finalmente ele entrou, mano. Nossa, que demora. Ah, não, mano. Olha que o cara me apronta, velho. O que, que tu faz aí em cima, mano? Pra que isso, velho? Ah, o cara tá cheatadão, mano. Vai vendo. Olha lá. Ah, não, mano. Sai fora, velho. Joga mais, não. Mano, não acredito não, velho. O cara tá montado num gigante de gelo. Nossa, meu amigo. Ah, não, mano. Pera aí, mano. Eu vou pegar meu gigante também. Bora, grandão. Mas vamos ganhar essa batalha, velho. Que vença o melhor, velho. bombardeiros. Isso é impressionante né? Bom, quer saber como montar em um gigante? Arrasta pra cima. É brincadeira, isso não está disponível para ninguém. Comenta o que você achou do vídeo e passa no canal Prozin 777 e o canal Play te ajude a eles a conquistar um público legal. Links na descrição, compartilha o vídeo e joga o celular na parede para ajudar fortemente no gostei. Só assim irei entender que você quer mais vídeos como esse. Papai ama você seus lindos.